porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não. Serás jogada no inferno? Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo: no dia do juízo. Sodoma será tratada com menos dureza do que vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos nos sentar, irmãos e irmãs A palavra de Deus hoje começa a narrar a saga do povo de Deus Por meio do personagem Moisés Deus realiza maravilhas na vida do seu povo eleito através deste homem, o salva da morte desde dos seus primeiros anos de vida e depois que ele chega até mais alto na né, escalão junto com o faraó sendo adotado, apesar dos seus erros, Deus o salva mais uma vez, justamente para que este homem possa ser um canal ...de salvação, de libertação para aquele povo. A história da salvação mostra o agir de Deus... ...na vida de tantos homens e mulheres. São os sinais que Deus realiza. E se nós prosseguirmos... ...refletindo sobre esta história deste homem, desse povo... ...nós vamos ver quantas coisas Deus vai realizar ainda mais... Assim como ele realizou hoje nas cidades que ele cita na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora na pessoa de Jesus Cristo realiza também muitos sinais no Novo Testamento. Jesus Cristo, aquele que nos traz a salvação. Mas nós vemos que muitos se mantiveram indiferentes, apáticos. E a indiferença esconde um grande perigo. Porque quando nós nos mantemos nesse estado de letargia, nós não nos abrimos para a graça de Deus. Nós não podemos pensar que Deus tem a obrigação de fazer os milagres. Nós precisamos também com abertura, permitir que Deus se manifeste. Quantos foram aqueles que experimentaram as maravilhas de Deus porque acolheram a graça do Senhor com fé? E Jesus hoje vai advertir outros que veem a mão de Deus agindo, mas se fecham. São pessoas que ficam como espectadores, e não se envolvem com Jesus. Nós sabemos que Jesus é aquele que é ou amado ou odiado. Jesus é adorado por muitos que o recebem, mas é também rechaçado por outros que não o aceitam. Mas o pior de tudo é quando essa não aceitação acontece de uma forma velada com a indiferença existem pessoas que entram em conflitos né? dentro da família dentro do relacionamento e ainda que elas não consigam lidar com algumas questões elas ainda de certa forma estão envolvidas numa situação elas por vezes podem até discutir mas no fundo Pode acontecer que muitas dessas pessoas queiram que as coisas se resolvam. Às vezes falta um pouco de entendimento. O grande problema é quando as pessoas caem na indiferença e elas já não movem nenhum dedo para que as coisas se transformem. E acham que as coisas não vão mudar mesmo e não vale a pena empenhar-se. Jesus fala com muita dureza para aqueles que agem Assim, nós bem sabemos que o Senhor Diz que a quem mais foi dado mais será cobrado E nós temos uma grande responsabilidade Porque nós vimos muitas maravilhas acontecendo na nossa vida Por meio dos sacramentos Quantas vezes Deus também nos livrou de tantos perigos Não apenas Queremos Rememorar as coisas que, que aconteceram com a graça de Deus. Mas até aquelas das quais Deus nos livrou. Outras que poderiam ter acontecido de mal para nós. E no entanto, houve o agir de Deus. Nós devemos estar atentos e sensíveis também a tudo isso. Aí está o sinal de Deus. Até mesmo daquilo que, que não nos acontece de ruim... Já é um, um sinal da proteção divina. Mas aqueles que estavam diante de Jesus, mesmo vendo os sinais, não se converteram, muda, não mudaram o seu comportamento. Por isso o Senhor diz que estes serão tratados com dureza. Porque se outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que nós, talvez muitos de nós que nascemos numa família que pode nos evangelizar que transmitiu valores a nós ou a nós que tivemos também a oportunidade de ter pessoas na comunidade, na nossa caminhada de fé que nos instruíram que foram um testemunho de Deus para nós se tantas pessoas tivessem acesso a tudo isso que muitos de nós tivemos, será que que elas não teriam se convertido? E nós que recebemos tudo isso? Nos convertemos a cada dia? Essa é a grande pergunta. Nós não podemos ficar indiferentes. Aquele que ama Jesus é aquele que também se compromete com Ele. É assim a nossa fé. A nossa fé exige de nós uma postura, uma atitude, um envolvimento com Deus em primeiro lugar e também com os irmãos. Não deixemos que a insensibilidade venha amortecer, anestesiar o nosso coração. Meus irmãos, existe uma onda de desumanidade muito grande nos nossos tempos. Essa onda não pode nos alcançar. Jesus é aquele que divino se fez humano para elevar a nossa humanidade, também nós devemos ver os sinais dEle dia após dia. E mais ainda, também sermos sinais da sua graça para tantas pessoas. Que nenhum de nós se omita. Que nenhum de nós seja alguém que, para quem passe despercebido o que Deus está pedindo. Que nós coloquemos os dons que nos foram dados a serviço. E assim colaboremos com o reino de Deus. Cada vez que você busca, você se envolve você também está se abrindo à conversão. Cada vez que você se empenha, você está ajudando a tantos outros no caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.